Já estamos, malta há muito tempo que não vinha aqui ao YouTube. E ainda há pouco tempo a recordar vídeos com a Madalena de quando ela era pequenina. É mesmo giro de ter tudo documentado porque estive a ver os meus vídeos do meu canal de vlogs, eu não sei se ainda aqui gente que me segue desde o tempo em que eu tinha um canal de vlogs, não partilhei a minha saída de casa para ir morar com o Gui, todas as obras que nós fizemos dentro daquela casa, tudo aquilo que nós passámos e reparei que eu não fiz um único vlog. Desde que estou grávida, estou de 30 semanas, já anunciei a gravidez, é um menino, vai se chamar Francisco e já estou aqui com uma bela barriga. Nós viemos agora de férias, tenho um monte de roupa para lavar. Estou naquela correria de começar a planear as coisas para receber o Francisco, introduzir a Madalena com o Francisco, o Francisco Madalena, ela já sabe que vai ter um irmão e isso tudo mas estive também a mudar a salinha que eu tinha aqui, que era uma salinha para o vídeo. transformei essa salinha numa sala de brincar, vou mostrar como é que está a ficar, ainda não está finalizado também estou com obras na casa de banho que não são obras no fundo, não é? é uma pintura esta vai ser um equilíbrio logo, não sei quanto tempo terá, mas pronto, estou aqui bom, este é o claro, quarto brincar, estas molduras vão todas sair daqui, nem falta tirá-las e a partir eu vou pintar meia parede de verde esta semana vamos ter as caminhas novas dos bebés, dos bebés não do Francisco e da Madalena, que a da Madalena já é crescida mas pronto, este quartinho ali ao fundo aqui onde está a cama da Madalena vai se manter uma cama mas não é esta, é uma que vai depois condizer com o próprio do, do berço, que é comprei na Maria do Mar Shop e depois tem berço, tem cama o berço é evolutivo portanto depois vira cama, transforma-se em cama e faço um bliche aqui, vai ficar mesmo querido. E pronto, segunda-feira uh, temos um monte de máquinas para, para fazer. Já vou para aí na terceira máquina de roupa hoje. É isto que estamos a fazer agora, não há assim mais nada a dizer. Entretanto, vamos jantar fora, uh, como não temos nada em casa. Ainda não fui às compras, desde que viemos de férias tinha tipo o frigorífico vazio. Minha mãe muito querida, foi-me comprar frutinha, alface, fez-me sopa. Eu troquei de roupa, pus este, esta camisa branca para ver mais terminão no espaço Já tive, tive da da de abanhar a Madalena e ela está naquela fase, tipo do contra. Para nada daquilo que eu lhe digo. Vou aproveitar que o Gui só a tomar um dos rápido. para estender a última máquina de roupa que fiz. <Gunha> Temos uma Madalena toda pronta. Que linda! A treasure I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me. Bom dia, meus queridos. Como estamos? Eu estou assim. Ontem não fiz vlog, foi terça-feira, porque estive a acabar de arrumar as tralhas todas de casa e achei que não era muito interessante. Estive arrumar o quarto dos meninos, o roupeiro... Tenho que vos mostrar como está a casa de banco, que ainda está ali a meio. Falta pôr o papel de parede, que o senhor vem cá esta semana. Temos aqui a Madalena. Buenos dias! A casa de banco está assim neste momento. Falta dar mais uma de mão nesta parte, dentro da banheira. Por a porta e aqui nesta parte, que estava tudo branco, vou pôr papel de parede. ficar muito giro, não achas Madalena? Hoje estamos aqui por Lisboa, ao pé do mosteiro do Jerónimo, estamos aqui neste jardim lindíssimo. Então, baby, como te sentes de, de repente, teres mais um filho na minha barriga? É crescer. Super. Estás feliz? Hum. eu acho que temos de falar sobre um assunto muito sério. Temos de avaliar, a e avaliar outra vez a hipótese do vinho de se chamar José Francisco. Eu gostava muito. Mas eu gosto muito de São Francisco, também. Zé Francisco é super giro, dá imensa graça e fica é super assim rico. único. mas prefiro só assim Bem, entretanto, uh, acabei agora de tomar banho, estou assim com este vestido que é a minha coisa mais confortável do mundo Ele é da Calvin Klein, perguntam-me sempre no Instagram, eu comprei isto e não estava grávida, já há imenso tempo atrás Bem, entretanto fui jantar, já voltei, já deitei a Madalena, já, já fez as suas coisas, já lavou os dentes, já pus na cama, já conta a história, já arrumei o quarto dela Fiz 50 mil coisas, entretanto, só que não filmei. Eu já estou naquela fase em que penso 3 vezes vale a pena apanhar alguma coisa do chão. Às vezes apanho com o pé. Agora, têm-me perguntado muito sobre cremes das estrias, o que é que eu uso para prevenir as estrias, essas coisas. Para durante o dia, gosto muito de usar o da Isdin anti estrias. Este, eles mandaram -me, não fui eu que comprei, mas já tinha usado na gravidez da Madalena e também gostei, não fiquei com nenhuma estria. A textura dele, ele é assim... Em creme, estão a ver, e absorve super rápido, nem se vestir à vontade a seguir, percebem? Mas aquele que eu gosto mesmo muito é o Biol. Eu assim que soube que estava grávida, eu comprei um frasco de biole uh, na farmácia. Não é dos produtos mais baratos, é um facto, mas primeiro dura imenso tempo. Eu ainda tenho aí, este é o meu segundo frasco, portanto um, eu só o uso mais à noite, não o uso muito durante o dia. Uh, vou no segundo frasco, portanto, para 9 meses de gravidez. O único problema deste Bio Oil é eu não adorar a sensação de óleo no corpo. Demora algum tempo a absorver e eu não adoro isso. Então, aquilo que eu faço é usar isto à noite, sempre. Por hoje, já não sei o que é que tenho para aqui. Amanhã vamos receber as camas, a cama nova da Madalena e do Francisco. Portanto, vou partilhar isso amanhã com vocês e também a mudança do quarto de brincar e essas coisas todas por isso vamos falar. beijinhos e ah, vou provavelmente comer uma saladinha bom dia boa quinta-feira eu adorava que a escola já tivesse começado para eu sentir que estou em setembro como um recomeço como sempre senti hoje vem porque a escola tivesse começado a da minha filha não é a minha né e daqui a nada vem cá entregar a cá as camas dos meus meninos ficam as coisas que queremos dizer eu encomendei é as camas na Maria do Mar Shop eu vou deixar aqui ou aqui se calhar uh, o instagram para vocês passarem uh, por lá e verem a Maria do Mar Shop tem coisas mesmo muito muito giras agora, outfit do dia, estou assim a pensa que está cada vez maior são muitas as pessoas que não gostam destes meus looks com estes macacões, mas isto é mesmo muito prático malta porque viste isto? um blazer, um, uma camisa, o que seja é aqui em cima e estou pronta pronto pus assim também hoje vou ficar mais por casa, não vou lá nenhum, mas pronto, entretanto são 10 e meia da manhã e o meu vício um, para alface mantém-se vício ou desejo, eu na gravidez da Madalena também tinha este desejo para alface o que é que chegou? tu sabes? e de quem? de mãe e da Esta aqui é maior, vê só! Bem, experimentei assim mas não estou a gostar de ver, portanto vou ter que mudar disposição. Sendo que com a ajuda da minha mãe tivemos aqui a experimentar as disposições e o que eu mais gostei foi desta. Pronto, aqui conseguem perceber melhores como está a disposição. Mas lá está, não me fala pendurar este quadro. Vou pôr também um docil verde aqui. E pronto, o quarto vai se manter cor-de-rosa e não há problema nenhum. Este daqui, agora eu vou descer, tirei um o casaco. Ah, vou descer para almoçar, para ver a maravilha que o Gui fez para o nosso almoço. E já estou cheia duas nas costas. Não é nas costas, é por aqui. Ciática, ciática tramada. Sei que o Gui fez para o nosso almoço. Vamos jogar à mímica. Pronto, fui estas piadinhas inspiradas naquelas que nós comemos na Comporta. Estão com muito bom aspecto Uma águia. Isto é. vai aguentar aqui muito tempo, mas boas tardes! Eu estou muito contente porque vou-vos explicar. Porque fui à reunião de pais e eu achava que eles mandam não sei quantos e-mails, de o newsletter e depois é... Nossa, aqui a Madalena, começava as aulas dia 9. Ah, não! Como eles já se conhecem todos e não há novos alunos, juntaram só os 2 turmas, não há período de adaptação e ela começa as aulas na segunda-feira, malta! Segunda-feira, estou tão feliz! Já voltas a dar novidades, ok? Mais fácil. E pronto. Eu me investi imenso aqui desde a minha barriga, só tenho assim, pés. Cá estamos. Ai, é, estou toda marreada. Exatamente. Eu Eu Iamos almoçar, nós quatro. Está aqui a ver. Quatro não, sim. Ah sim, meu, ah, sim, meu bebê que também está aqui dentro. Já não nos há muito tempo, Alice. A toda a feiras está muito linda e a amiga também está muito gira. Temos a pura conversa em dia. Já não nos vi há muito tempo. É. Então, este é o nosso almoço maravilhoso. Massa fresca com muito tomate e prata. Muito bom. O teu filhote está a dormir ali. E pronto. Camarãozinho. É Agora ficou verde Cá estamos no chiado Vem aqui é é a mamãe Estás a gostar? Onde é que nós vamos agora? Vamos andar de Vamos andar de elétrica as a ser muito divertido Tiro Nós temos a carinha igual Temos a carinha igual Achas? Sim Vamos lá andar de elétrico. <risos> Bem, entretanto passei aqui no Rua Merlin, mas fico cheio de vergonha de estar a gravar aqui. Pronto, vim até o Lois Merlaine, estou a escolher papéis de parede. O Lois adormeceu e então está dentro do carrinho. Vou parar de gravar porque já não estou habitada a gravar em público, Que tal? Uhum. Dá então uma voltinha para mim ver. Consegues sozinha? Deste tão gira. Volto à casa. Tivemos a passear pelo chiado, só que não consegui filmar mesmo muito. Porque com esta barriga, com a Madalena ter que lhe dar a mão, entrar no elétrico e não sei o quê, não deu mesmo para filmar muito. Mas foi mesmo divertido. Tivemos a passear no chiado, não foi? Depois a Madalena adormeceu, fomos até o Leroy Merlin. Depois do Leroy Merlin fomos hum, à Zara e à Zippy e agora voltámos para casa, já jantamos e vamos partilhar com vocês as coisas engraçadas que nós comprámos. nós também vamos partilhar com vocês a nossa casa. Ah é? Então, ficam felizes. Então agora eu estou a ver. E é... aquele é o meu e queres começar por onde? Um... Eu sou Estou super Lão... e depois vamos à aqui e comprámos ah, é. livros Não vamos à aqui Vamos comprar os livros Que nunca te esqueças do quanto eu te adoro E depois ainda não faz mal ser diferente Esta tem Este. Esta tem é a cara amarela. Também comprei estes crombs para colar na minha catraneta. E, e é do Quais Babies, Quais Babies, Quais Babies. Tenho bem mais oportunidade, eu já vou ser minhas. Isto também é o o, casal, o, o vestido do mamãe. Isto são bodys do bebê e do mano. Outros body. Que é mais diferente e que é mais diferente dos outros. E eu já sou a mãe mais velha e por isso o mamãe está na ria da mamãe. Muito bem. E este body. É, mais é... bodies? Eu nem comprei assim, tantos bodies, nem sabia. E o mamãe vai ficar muito liso Esta é a roupa do meu mamãe. Muito querida. Também da Vem aqui, estes caixinhos mesmo. Está aqui os pipetinhos do mamãe. Estão lá dentro. Pronto. Ok. Um, dois. Que detém aqui. Boa. Este. Boa. Este. Boa. Este. Boa. Este. Boa. Este. Boa. Este. Boa. Este. Boa. Olha só o meu coelhinho e a minha raposa e a minha raposa e o meu macaco. E aquela ali é a minha caminha nova e aquela ali é a minha janela ali. e aquela é a minha outra janela. E esta é a minha mochila, que antes. E, Esta é a minha cadeia e olha esta é a minha planta e o toque tem a minha planta. E olha é. é estes livros novos. São novos. E estes não são novos. Este é do Alvogui. E aquele é Mas é da Mare. E aquele é do Gatinho. E aquele é das Abinhas. E aquele é do Patrick. E, é do... e aquele é o Puto. Este, este acolhi Buenas tardes, quer dizer, buenos dias. bom dia malta, porque é meio-dia. Vou sair agora. Hoje estou com este vestido encarnado. Está-me um bocado curto, mas na verdade eu não quero ser. Porque eu acho que me fica bem esta cor em é minha companhia de almoço. Hum? Tu és muito grande, Madalena. pedimos uma caprese de entrada estás a gostar? Hum. está bom? está Tem muito mais perto <risos> é bom? bem, de volta a casa eu comprei este coisa lá no Leroy Mazin e é o que vou usar aqui neste quarto vou então pôr esta em todo o lado com 120 vinte de altura em todas estas paredes e vou começar agora mesmo a aplicar. Depois coisa que eu fiz foi tirar a altura da parede, eu vou querer com 1,20m, depois é preciso o um nível, que está a segurar a câmara. fazer uma linha direita com cola para botar de parede, põe-se. o parede, é super fácil de pôr, por isso, mãos à obra! Mãos é à obra!